Segura, porque agora a gente vai falar do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, até publiquei uma foto aqui que ele publicou, uma ilustração, será que eu vou achar aqui? Vou ver. Mas o Danilo foi condenado Não, hoje pessoal. pela justiça por injúria contra a deputada Maria do Rosário, do PT, PT mesmo ela, Sim. né? É a deputada federal, porque ele foi em 2016, isso, há três anos, é, publicou tweets e tal, chamando a deputada de nojenta, falsa e cínica. A juíza entendeu que houve injúria e condenou Danilo Gentili a seis meses e 28 dias em regime semiaberto, aquele que você sai durante o dia, vai trabalhar, volta à noite para dormir na cadeia óbvio que ainda cabe recurso, né? Foi uma decisão em primeira instância, e, se eu não me engano, cabe. É, se eu não me engano não. É, primeira instância, cabe recurso, mas claro que já deu o que é. falar isso aí, né? É, essa questão do Danilo. E aí veio a história, é, é liberdade de expressão. Exatamente. É, é uma, é extremamente com dois lados essa questão. O Danilo Gentili é apoiador do Bolsonaro. É um humorista que faz piadas, na minha opinião, grosseiras, toscas, mas deve ter toda liberdade como profissional de órgão de comunicação, de veículo de comunicação. Sim. Ele tem direito à livre expressão, desde que ele não, não ameace a vida de pessoas, segundo a legislação, não ameace o patrimônio de pessoas. Agora, falar que a ministra, que é a Maria do Rosário, é chata, feia ou sei lá o quê... É de uma infantilidade condená-lo por isso? Então, é um absurdo condená-lo por isso. Qualquer um que seja condenado. Ah, Como é que é? Aqui foi, o, foi ah. o... Aqui, tá vendo? É uma ah. artezinha que fizeram dele. Ele é. mesmo publicou ah, tá. isso aqui no Twitter dele. Foi a enquete que eu fiz, olha. Mais uma enquete que eu fiz é. lá no meu Instagram, perguntando para você, ele é criminoso Bom, ou gostei. herói? E da aí Maria, eu não sei no que sorte. que deu. Não, criminoso... Então. Ah, ah não, então. Peraí, é. criminoso ou herói? Ah, não. Ah, eu, eu falei... É... É, 50... piada tem limite 54%. ou liberdade de expressão 54% um pouquinho aí da maioria a maioria na verdade uhum. uh, 54% piada tem limite que ainda 46% é equil... também mais ou menos equilibrado porque é uma questão complicada piada. Né? na minha opinião piada não tem limite uhum. piada é piada uh, por exemplo quem gosta de limite em piada são os radicais que mataram os jornalistas do Charlie Hebdo na França eles não gostaram da piada que fizeram com. A um, charge, com né? Maomé. Fizeram uma charge. Fizeram macharge Maomé. Eles, eles ficaram indignados com aquilo e foram lá e mataram. Porque eles acham também que piada não tem limite. Então, é, é muito delicada essa questão. Sim. Muito delicada. Sim. Sim. Yeah. Mas o que a gente estava falando, e até eu vou procurar aqui a imagem, é que realmente, né, numa questão como essa, que chamou de nojenta, chamou de não sei o quê. Bom, qualquer criança do terceiro ano primário fala isso. Aham, uh -huh, né? é. Vai ser presa por isso? É. Aí a gente já tem uma outra teoria. Por quê? O que aconteceu é... depois é o que eu vou tentar achar aqui e ver se eu acho. É a questão da justiça, o que ele fez com a intimação, não Você é isso? sabe que tá rolando alguma coisa aí do Haddad? Exatamente. É. Do Haddad com um dos filhos do Bolsonaro. Vocês estão sabendo, gente? Conta aí pra gente. Sei que tá rolando uma treta. No Twitter, parece. Do Haddad com um dos filhos do Bolsonaro, que eu não sei qual é. Mas que estão na maior briga lá. Exatamente, eu estou querendo procurar essa imagem que, que você vai citar agora. Ah, do. do que que ele foi o que ele fez. Chegou a intimação para ele, e essa imagem acho que muita gente acompanhou, Aham. porque chegou a intimação, ele simplesmente rasgou a intimação, a intimação. na frente da, da, da, da câmera. É, né? e... Passou, enfiou a intimação na cueca. Na calça, Depois, esfregou é. ali na frente a intimação. Ele foi extremamente grosseiro extremamente grosseiro. Tosco, como eu é. disse, que ele é. Acho que nesse ato. Ele provou que é. Agora, ele foi condenado mais por essa ação contra uma decisão da justiça do que pelo que ele falou da Maria do Rosário. Eu duvido... Ah, a Finesse, é. ele é fino, é. né? É. Não mas gostou é... da piada? Foda-se. É. Opa, desculpa que eu sou fina, não vou falar isso. Se você não aguenta uma piada, pronto. É. É. Sim, você acha, então, que foi uma questão ali que a justiça falou, o quê? Esse é. mulher que ele, tá aqui, ficou, aqui ele afrontou um... a justiça é. Como, a, como, a, como, como ele afrontou a justiça, a justiça o condenou, não porque ele afrontou aqui, a justiça, ó, um mas usou... da, da foto é. aqui dele, né, com a mão dentro da calça e tal. Tem, aqui, ó. Ah, é. quando é, é, é. a uma cueca... É. Então, é possível, sim, que realmente a justiça... Porque também me parece que não justifica... É. Por exemplo, nós acabamos de ver o Crivella dizendo que a TV Globo é contra o Rio de Janeiro. Uhum. Então, Tem injúria, é difamação. É, é, é muito complicado. Ser, se de de juiz, é complicado. Se ele fosse juiz, né? se ele condenaria a TV Globo? É. O que ele faria? É, é muito delicada essa questão.